Não é isso não, meu mano, adiante Tá cheio de quadradinho Que a conexão com o funk não é não É o melhor a situação Daqui eu parto pro funk Encosta no meu piê Encosta no meu piê, que eu tô na situação Um salve pra Zona Sul, Que é um passinho do magrão Que é Quer só pro SP E siga que rima longe, não vai Salve, salve. O KQ me sinto em casa O eu me deixo um salve para dar. Cê falou que eu sou recalcado, mas eu boto fé Pra todo que deu, eu vou fazer veja meu pé Porra. Enquanto eu faço no spike Cê é muito fraco, não tem por que ter recalde Salve Tiago Ventura, que eu trago no argumento Tô de ventos que eu sou tiga, o chute é de 300. A a a a e agora você cai, eu já pego no microfone, então cê vem respeito, pai na moral, essa rima foi de moleque, outro MC no cula do Thiago pra combinar com o do rap Porra, quando eu faço rap, pode pá, hoje eu vou te atropelar, na adianta e te bancar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 Prado Você quer bater de frente, mas eu te mostro que você não é sacasta Cê achando última bolacha no pacote, porque você ganhou duas Espartes, tá pra provar que três é demais, não é não? Quando eu a rima, olha na moral, meu mano, eu te mato na improvisada Mostra que não, não está no Espartes, te desbancar, com a tua camiseta de quebrada ah, Tá tranquilo meu parceiro, que o bagulho é muito louco Vou fazer na rima e agora eu sei, eu ainda nem hypei, eu ainda me estourei E já vi comédia na minha cara falando do que eu ganhei Tio, senhor da tijão, tá ligado que eu vou ter que brincar Aproveita que hoje você foi chavado, tenta me e tenta sua primeira conquista. Aí, na moral, eu não falei do que você ganhou. Por isso, nessa batalha, você se fudeu. Esquece, não, ninguém vai falar do que você ganhou. Depois de que eu te amassar, ela vai ficar falando que você perdeu. Quando eu faço o rico, eu por aqui, meu mano. Olha que você não foi competente. Pode vir bater de frente, mas mano, desse jeito, mano. Eu te garanto que você vai perder sempre Tá ligado que eu te bato porque eu sou CC. Isso aconteceu e eu vou fazer na RAP. Por enquanto, eles falam que eu ganhei. Vão falar que nós perdeu, mas eles tão importantes com você. São. Insignificante que nem as fazem que cê fica falando Chão Pode vir na minha, mas esse é moscou eu sigo capotando É sério, você segue tá capotando porque eu te atropeleiro Mano, eu te mostro a rima, da o zoom Cê falou que ninguém é importante Meu mano, não sendo importante pra ele me importa. Quando eu não faço hip hop por aqui meu mano Mostra pra você tá de jantada Não quer que minha rima é afundada Afinal de contas eu vejo o olho no brilho da minha quebrada Você tentou me corrigir quando eu falei que você era insignificante Mas você sabe que eu vou além Tá ligado que o bagulho é louco Quando eu falei isso eu não tirei Foi o um mérito de ninguém Tá zoado eu sei que todo mundo é importante E que todo mundo é um ser humano também Mas aí, pra mim que eu vou ficar escutando Baixaria e plantes farias É todas que não tem É, que não tem por isso que eu faço hip hop Mano por aqui todo um show Afinal de <tos> contas que esquina vai rolar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 Que a rima eu faço aqui na bala, talvez oh. o futuro seja igualzinho o Ronaldo eu quebrar o joelho na sua cara. Oh. Mas você vai vendo que aqui cê acelera, então sou Anderson Silva, não vai joelho, só vai canela. Oh. Tá ligado aqui no improvisado? Pode ser canela, pode ser joelho, o final vai ser o seu nariz quebrado. Nossa. Oh.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 Ele passa lá na Band, Band, Band Aê! É quando perto de banco Tá tendo que mas de outro universo Cê sai do banco Aê, rapaz, você não é eficaz O seu tempo já passou até... Pode arrancar meu crânio, vagabundo O crânio você arranca, mas um não absorve o conteúdo My on, É até bagunçado, eu fiquei pensando como então você vai ganhar improvisado Porque você tá com a cara de que vai ser amassado Juro, minha porra, você queria apanhar pro prado Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado Então, mas tá tranquilo, tá papai outro favelado Porque não adianta ficar com essa cara de boy Se seu povo vai para lá em Niterói Mas é eu eu me concentro Sabe muito bem que sua mente eu adentro Sabe tudo aqui, eu tô atento Olha quem me fala que eu tô amassado Johnny, cara, só dentro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 se qualquer rima, meu mano, deixa eu te falar. Novidade é você conseguir rimar devagar. A novidade é que na função é que será, ainda não falou que cê é o maior campeão. Eu, eu sou o maior campeão. Chega, mano, vou fazer uma improvisação. Pode fazer um cade de arrefeita. Eu rimei devagar e te batei na marcha lenta. Esse é o proceder. Marcha lenta, combinou com você. Meu mano, eu mando no transado, fuma no fone, eu posso fazer speed flow. Ah!